E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao primeiro vídeo da nova utilização da JPAP. Não liguem para não, parece meio de criança, realmente é meio de criança, mas deixa tá. Eu tô aqui na versão 1.4.8 da Skateware. E na versão 1.2 da JPAP, eu já tinha uma coisa aqui boa, que tinha 166 downloads, transferências. E quando eu pesquisava aqui JPA... Já aparecia logo ali como se fosse a Eu vou explicar porque que eu vou apagar a JPP da Play Store. É o seguinte, acontece. Quando a gente vai postar uma aplicação na Play Store. Nós precisamos de assinar ela. E meu celular quebrou. E a assinatura da aplicação eu guardava naquele celular. Então eu perdi tudo. Agora eu vou ter que assinar com a própria Sketchware. Pelo menos já não vou perder mais, né? Então abrindo aqui. Eu já coloquei aqui umas coisas novas. Baixar a Sketchure, Antes era antes era atualizações que levava para um site e atualizações da JPP. O pessoal antigo já devia saber disso. Agora é baixar Sketcher, que é assim que você clica, automaticamente, mesmo que você tiver outras lojas, Zeptoids, qualquer coisa, abre a Play Store na Sketcher. E agora está travando, só porque eu estou gravando. Vou ter que fazer por aqui mesmo. Baixar Sketcher. assim que você clica, abre a Play Store na página da Sketcher. Pronto, agora aqui tem a parte dos tutoriais, vocês só tinham até aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, você tinha oito tutoriais e um deles era mudar de página, tipo nada a ver. Agora também tem esse botão aqui, me mande por mensagem, tipo, oi, Richard, oi, quando você clica em me mande por mensagem, abre o objeto do WhatsApp, é só apertar o botão enviar que já envia. Ai, vou ter que silenciar. E pronto, agora tem a nova parte, que é mais tutoriais. Se querem mais tutoriais, vocês vão para a página. Ainda não fiz nada, nenhum tutorial. E vou mostrar aqui como é que é. Essa aqui agora é a intro da aplicação. Se baixar da, da Play Store, vão ver que não é intro. A apresentação é essa. Mas antes, ó, quando estão aqui na página, perto do menu lateral, tem ali JPP. Vocês cliquem e a intro antes era essa ou a apresentação da aplicação. Antes da introdução era assim. É, não foi o que fiz, foi um amigo meu, do Whatsapp. Aliás, salve para essa amiga que está tá vendo. Agora, a introdução é essa daqui. Basicamente, aqui vão ficar os vídeos aleatoriamente. Aleatórios, 20, 20 hipóteses de vídeos. Tipo, aqui pode estar vídeo 1, vídeo 2, 23, 24, 25. Tem 20, 20 hipóteses. É aleatoriamente. Aqui tem os tutoriais. Essa nova parte aqui vai ser só praticamente para tutoriais que vocês pedirem. Por enquanto, vocês aí vão estar, até achar graça, quando já atualizar, tiver mais atualizado. Por enquanto, estou essa página aqui, são só. Menu lateral, spinner, liberar conteúdo em certo tempo, por exemplo. Você quer que só no dia 2 de abril de 2020, libere um botão. Eu vou ensinar isso aqui. que é um jogo da velha, foi um, um cara aí que me pediu no um e-mail. Splash Screen também foi um. Sem amor de login online. Esse aqui é só vocês que pediram pra mim. É, sistema de logins online para tipo, o sistema de login de verdade, receber e-mails, você coloca lá um formulário, form formulário, formulário direto da Sketchware -er e pode receber esse, esse formulário por e-mail, sem ninguém saber o teu. Também pode mandar e-mail direto da Sketcher em nome de qualquer pessoa, isso já é uma parte mais estranha, que eu vou ensinar depois pra vocês. A maioria das coisas aqui vai ser da API que eu vou fazer, beleza? Colocar vídeos igual o que eu mostrei ali pra vocês do YouTube. Só que sem mostrar o vídeo dos outros, é, full screen e tal. Pegar a IP do usuário. Se você quer saber o IP das pessoas que usam a sua aplicação, eu vou ensinar isso. Verificar se a pessoa tem internet. E double tap. Double tap é tipo, sair duas vezes. tocar duas vezes pra sair. E verificar a conexão com a internet eu já tenho aqui, ó. Inclusive eu vou desligar a internet. Até já devia ter desligado antes, né? Porque a internet vai entrar aqui. Ó, oh, desliga aí. Vai falar que eu não tenho em conexão com a internet. Ligar Wi-Fi. Instalação de plugin obrigatória. Já possui o nosso plugin? Se eu colocar assim, ó. Vai reiniciar automaticamente. E vai ligar o Wi-Fi sozinho. Isso é, tipo, irado, né? Então, valeu, galera. Esse vídeo aqui, eu tô pensando em colocar... Mesmo aqui, ó. Tô pensando em colocar aqui, no primeiro. Um, aqui, agora tem 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem seis só. Vai ficar com sete opções ali. O primeiro vai ser esse vídeo aqui, um pouquinho maior que os outros. Infelizmente eu vou ter que tirar do Play Store 166 download, Estava ali. Assim pesquisa. Sketcher. Sketcher. Sketcher, sei lá a pronúncia. Quando pesquisa é.. Pronto, quando quiser esse aqui, lá no final, claro, aparece logo a minha aplicação com 4,9%. Já tem aqui a minha página, minha própria página. Ah é, eu esqueci de falar isso aqui. Vou, tipo, responder aqui os vossos comentários nesse próprio, próprio vídeo. Luiz Gustavo. Olá amigo, tenho um app de vídeos online. Como faço para que os links que eu utilizo fossem... Atualizado no app que baixou sem ter que baixar o app de novo. Não precisa fazer nada, é automático. Por que, que é automático? Se for um view, é automático, sem querer utilizar view vai dar. Mas, se ele quiser de outra forma, não tem jeito. alan 2 gostei muito seu app, ele me ajudou a mudar de página. Obrigado. Bruno Clasher, podia me ensinar, olha, foi ele que falou aqui do, do jogo da velha. Só que eu não tinha lido por causa desse comentário, eu só tinha lido para e-mail. Podia me ensinar a fazer coisas mais complexas, por exemplo, fazer um jogo da velha. Aí, Bruno Cluster, parabéns, já tem seu tutorial. Wendel Matheus, ótimo, gostaria de vocês baixarem. Obrigado. Vinícius, vim pelo grupo do WhatsApp. <risos> me ajudou bastante, tá bom. Lucas, o melhor. Valeu. Anime, Kismobile, Mobile. Minas ajudou a enviar e-mail. Ah, tá bom, obrigado. Só que, cara, agora vai ensinar melhor que você nem precisa usar o e-mail, o Gmail. Pode enviar direto. Galen Ramos, ótimo, o navegador é excelente, tutoriais ótimos, meu, meu sincero parabéns, adorei. Obrigado, agora é... ah, tá ainda melhor, na minha opinião. Elson Silveira, muito bom Richard, faz tutorial de parabéns cara, já tem. Sentir. É muito bom, aprendi imenso e gostei muito do navegador, obrigado, tá melhor ainda. Moura TV, ótimo, o melhor que já vi, o melhor. Obrigado cara, agora tá ainda melhor. Gustavo Costa. First. Então, até agora, todos que eu ouvi estão dando com 5 estrelas. Gustavo, first. Primeiro, ele foi o primeiro que comentou na minha aplicação. Spirit Games, tem. Me ajudou. Ai, Stone me ajudou e muito. Obrigado, Zinquid Games. Muito top, mano. Parabéns, valeu. Muito bom, obrigado. João 44 Esse aqui é um amigo meu. E eu uso o JTM dele Se vocês não repararam Adorei navegador Obrigado Hudson Castro Parabéns pela iniciativa Muito obrigado Agora iniciei ainda mais Canal Craftland Obrigado gostei muito Android T. Muito bom Valeu mano Foi graças a esse canal aqui Que eu assinei minha aplicação Boa Tem um canal no YouTube Foi ele que passou uma aplicação De de assinar as aplicações Só que eu perdi Eu pedi a aplicação E perdi também as assinaturas, agora já era. Um utilizador do Google. Nós, somos nós. Ah. <risos> eu respondi assim, como é que eu vim parar aqui? Noob no Clash. Eu acho que ele é pro. Top demais. Espaço em que Ana Nacif. Top, top. Valeu. Gamestubebr Top. Valeu. Eduardo Barros. Excelente. Um utilizador do Google. Cinco estrelas, Nico Amaro e Cinco Estrelas. Diego Lopes. Duas estrelas. É que ele nem falou porquê, também. Esquece, não vou nem responder. Deixa. Média de 4,9%. Só uma, duas estrelas. 30. Uh, cinco estrelas. Ele foi o único que não respondeu porquê. Por causa dele não tem cinco estrelas, mas deixa, tá? Então foi isso aí o vídeo. Valeu por ter assistido. Tá na página inicial. Sempre que vocês quiserem, podem assistir. Muito obrigado e valeu.